Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, é, estamos aqui na obra de Caxias Outro dia eu mostrei até um vídeo aí Falando o que, que nós vamos fazer aqui nessa obra né? Forro removível, parede de drywall Que os meninos já começaram a fazer aqui Vai ter algumas coisas aqui fechadas com placa cimentícia E tal, né? Mas vamos lá, o que interessa Deixa eu dar uma dica aqui Porque outro dia, um aluno do curso online Ele falou sobre a questão de paredes que não vão até o teto, né? Não tem teto para prender, que é o caso dessa parede aqui, ó. Pega a ponta ali perto do, do ar-condicionado. Volta aqui. Então, ele falou sobre essa questão de paredes que não vão até o teto, se a parede... Como é que poderia fazer a parede não ficar muito... É, parede não ficar com flexibilidade, né? Não ficar uma parede é, mole e tal. Então, pessoal, a gente vai mostrar aqui para vocês aqui uma ideia que você pode aplicar quando você for fazer parede que não vá até o teto, tá bom? Primeira ideia que você tem que ter, pessoal, é o seguinte: a parede não vai até o teto. Mas se ela for levar forro, que é o caso aqui, ela vai levar forro tanto de um lado quanto do outro da parede. Esse forro por si só, esse forro por si só, ele já vai ajudar a estruturar com a tua parede, tá bom? Só de você fazer o forro, o forro já vai ajudar a estruturar a parede, tá ok? Vem cá, Alexandre, rapidinho. Olha só, a distância daqui, dessa parede aqui, até o outro perfil ali, tá dando em torno de 4 metros, tá? 4 metros, né, Alexandre? Isso, 4 e pouco. 4 e pouco, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer isso aqui, pega aqui, Alexandre, que não, não fica aqui, Eu tô aqui mais ou menos no meio da parede, olha só, aqui, filma aqui, filma aqui onde tá dando pra ver bem. Ó, a parede está balançando. Ó. Tá? Vou pegar um pouquinho assim. Tá? A parede está balançando. Primeiro, pessoal, a parede está balançando porque também a gente ainda não plaqueou esse lado. Ainda vai plaquear esse lado. Quando plaquear esse lado, ela já vai criar uma estrutura maior. Tá ok? Ela vai criar uma estrutura maior. Mas, independente dela criar essa estrutura maior, depois a gente ainda vai fazer o forro. Tá bom? E o forro também vai... Estruturar ela Mas além do forro, o que, que você pode fazer, pessoal? Você pode ir Ela, ela vai pegar o forro, né? O forro vai ficar é, Mais ou menos uns 20 centímetros Ali abaixo, tá, pessoal? O forro vai ficar uns 20 centímetros ali abaixo Você pode ir por cima dessa parede Lá no alto, lá E colocar uma ferragem Mostra aqui a conta que eu lá no alto, pessoal Coloca, Dobra aqui um L Prende na parede E prende lá no meio Por quê? O forro vai tampar essa, essa estrutura, né? essa guia ou esse montante que tu prendeu lá em cima. E esse montante, essa guia preso na parede preso aqui na parede, vai estruturar de vez a tua parede. E quando você fizer o forro é, é, por baixo, acabou, pessoal. Vai tampar, vai ficar escondido, acabou, ok? Então eu quero deixar essa dica aí pra você. A segunda dica, pessoal, que eu quero... A segunda dica não, a segunda coisa que eu quero comentar aqui contigo, Vem cá rapidamente, pessoal. Tá aqui o meu pastor Valdeci, ó. Opa! Rapaz! Esse, esse é o homem aí, é o pregador aí da Palavra de Deus. Aí, o pastor Valdeci me chamou aqui porque, pessoal? Ele quer acrescentar um serviço aqui na obra, tá? Aqui, aqui eu já falei, tenho... aqui vai, vai virar uma secretaria. Esse pedaço aqui vai virar uma secretaria, né? E, e ele vai botar aqui uma mesinha com o computador e tal. E ele quer, de repente, é, é, é, acessar aqui do, do altar. Ele quer acessar a sala para pegar alguma coisa. De repente, deixou ali um livro guardado, deixou uma Bíblia ali guardada. Ele quer acessar aqui essa sala. Então, o que, é que ele falou? Marrocos, vamos fazer uma parede, vamos fazer uma porta de correr aqui. Vamos fazer uma porta de correr, por quê? Essa porta de correr evita de alguém abrir para o lado. Do altar e evita também de abrir para o lado de dentro da sala, né? De repente alguém esmarrar em alguém ou perder espaço. Na verdade, a preocupação até do pastor aqui de colocar a porta de correr foi não perder espaço, aproveitar o melhor possível. Espaço que ele quer colocar aqui é uma mesinha com computador, tal que colocar aqui umas coisas. Então, ele quer aproveitar o máximo do espaço possível. Então, ele falou que vamos fazer aqui uma porta de correr. Ou seja, pessoal. Eu agora estou vendendo um, agregando mais um serviço a essa obra. Essa obra já tinha vários serviços e nós estamos agregando mais um serviço a essa obra. Estamos agregando também o quê? Valor para o nosso cliente. Por quê? Porque ele poderia colocar uma porta de abrir? Poderia. Mas se ele perder espaço para cá, atrás da porta ele não poderia colocar uma mesa, não poderia colocar uma escrivania, não poderia colocar nada, na verdade. Muito mal atrás da porta a gente coloca vassoura e pá de lixo. Então, deixa eu... Vou dar mais uma dica pra você, pessoal Coloca isso na cabeça O conhecimento vai fazer você ampliar os teus recursos Ampliar, você ter mais obra, tá ok? E eu quero aproveitar pra você E tô deixando aqui o um link, aqui embaixo Do nosso curso online de porta de correr. Tenha, tenha mais esse, esse, isso aí no teu currículo No teu portfólio de ofertas para o teu cliente Tá bom? Fica essa dica aí pra você que, como eu, é louco por drywall. Um abraço, galera. Obrigado aí.